Do laço! Pintos. Por que é que eu não gravei isto? Pintas! PITOS! Ah, faz a onda, olha a onda! Susana, faz a onda! Chuta, chuta, chuta! chuta! Isso! Ui, ui, ui, é um perigo! Boa! É, é rassuda esta nova, é rassuda! Muito boa, jogadora! Olha, olha, ela Chuta, chuta! siga, siga! aí bem, aí eu tô aí, chuta, chuta, chuta para o lance, oi, chuta, chuta, sai, sai, sai, sai, sai, eu sai, sai, chuta tu, chuta tu!! Isto é muito boas vezes esta menina. É isto mesmo? Muito bem! Ai! Eis menina! Ai! Olha, ela apanha esta bola, olha para isto. Vai, vai, vai, ganha! Vai, ganha! Vai, ganha! Vai, tu!! Vai, tu, para a baliza! Vai, tu, para a vai! Vai! PITAS! <risos> Grande golo! Ai! É falta o Que cacete que ela levou! Estoura! Estoura! Dá-lhe <risos> égua! Força, te capitão Jorge. Olha vai ser golo. olha, olha, olha, Ai que ah, boa! Prontei! Deixa o é. seguinte que eu tenho bola. É. Bom, João. Valinho, aí que lançamento. Olha ela marcar a gol aquela toda a gente, olha. olha. Pega lá os cordeiros. Olha, chuta, chuta, chuta pequenina, chuta pequenina, chuta! Oh, é canto não? Não, oh, não, não, não! Ai, olha lá! Ai! A barra! Estão a ganhar metros, isto é tipo raiby! Não, não, Vem, tá bom. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Viste a Força! Olha, olha! Quero-te pegar direito, Eva! É? Está lá dentro! Bom. É nesse... <risos> Aquela lançamento! <risos> olha, olha, olha, olha, olha, olha, olha, olha. <risos> Ai! Assim está muito descompensado! Olha, a banda receber! Aqui está muito... Este vai dar contra-ataque, vai dar gol! Este vai dar contra-ataque, vai dar gol! <risos> Quem ah, pensa? Vamos estão mesmo ali. Boa, vai, vai passar. Anaeva, vamos Eva. Passa, passa Eva. Vamos, chuta, chuta, chuta. Ah, boa. É. Vai lança, lança, lança, lança, lança, lança, todas lança. as tintas. <risos> <risos> Sai, <lança. risos> Eita, <vai. risos> passa, passa, passa, passa. Vai <risos> lá, vai <pra> lá. <risos> Proteja a bola, isso. Ah. Cai, cai, cai, cai. <risos> Boa. Boa, vamos passe, vamos passe. Boa! Primeira vitória contra o Braga. Acabei de agradecer aqui. Obrigado. Parabéns, Fintas.